Beleza aí, Paquini falando, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse projeto Oasis Network com o um codinome de Rose. Ele chamou a atenção da comunidade ontem e hoje porque subiu aí, acumulado até o seu pico máximo de valorização, 30% quase nesses dois dias... Por conta do lançamento do protocolo Fonten, o protocolo Fonten, que é um protocolo de empréstimo descentralizado que foi desenvolvido pela comunidade para a rede Oasis, é o primeiro protocolo nesse sentido de empréstimo. Então ele acabou sendo lançado dia 28, fez bastante sucesso aí a moeda valorizou quase 30% e inclusive ele tem APRs bem interessantes, chega a bater aí, ó, como vocês podem ver o SDC. 28%, o SDT 19%, o Ethereum 13% e o protocolo da rede mesmo 21%. Então é uma PR muito legal para quem quiser entrar agora, mas como vocês sabem, qualquer protocolo de DeFi que é novo, que tem ainda pouco valor, né, travada, aqui a gente pode ver que tem um total travado de 13 milhões e já foi cedido como empréstimo 5 e mas eles deixam aqui, esse é um projeto beta, use por sua conta e risco. Como vocês sabem, de Fight é um problema aí de ser hackeado, né, os contratos, então é bem arriscado, por isso que tem um APR alto aí, todo o seu risco tem o seu benefício também, mas esse protocolo da Oasis Network ele é um protocolo bem interessante. Se você ainda não conhece, vamos dar um overview aqui para você entender o que que é. Ele está na posição 86 do ranking do CoinMarketCap com uma capitalização de 913 milhões de dólares. Então é uma capitalização bem baixa para um tipo de projeto como esse. Vamos entender aqui um pouquinho mais do preço, é, o preço dele hoje, né? Valor valorizou bastante aí em relação aos últimos dias mas ele já chegou a bater quase 60 centavos hoje tá na faixa dos 26 então a gente tem aí um, um setor né para ele crescer de pelo menos até 32% de 32 centavos passando desse valor de 32 centavos a gente tem aí um caminho maior para crescimento então entre agora 26 e 32 vai ficar ali naquela questão do mercado se realmente o mercado comprar essa moeda esse projeto e passar dos 32 centavos eu acho bem interessante tá posicionado nele porque tem um caminho legal aí para crescimento depois desse, desse valor de 32 e o que que ele faz ele é uma blockchain focada em privacidade e também focado em escalabilidade e ele quer usar os projetos de e outros aplicativos para justificar essa escalabilidade, então ele consegue ter basicamente duas redes. Uma rede para consenso. Então, ele trabalha com prova de stake, como vocês já sabem, né? Por exemplo, o Ethereum 2.0 vai ser prova de stake. Que é justamente quando você coloca as suas criptomoedas em stake e faz parte do, da rede como um validador do próximo bloco. Enfim, e existe uma camada somente para isso e depois existe outra camada que é para fazer justamente as transações e, e essa camada de transações, ela pode ser multiplicada e você pode criar uma camada de transações conforme a sua necessidade. Então você precisa de uma camada mais focada em privacidade ou uma mais focada em escalabilidade ou uma focada em armazenamento de dados ou outra camada focada em computação. Então você pode criar a sua camada conforme o seu aplicativo for precisar. E funciona assim, então não tem um congestionamento, porque a rede de consenso continua rodando livre e as camadas que vão sendo adicionadas vão, sem, vão tendo o processamento conforme a necessidade delas. Foi criado por Oasis Network, o Oasis Lab também, eles destinaram cerca de 200 milhões de dólares para fomentar a criação de novos aplicativos na rede Oasis. Justamente esse fonte Protocolo, ele é também um aplicativo que nasceu desse Oasis Lab, justamente para incentivar cada vez mais. E hoje a Oasis Network, de acordo com a Messari, que é uma das maiores é, empresas de análise do mundo criptográfico, ela é um dos dois blockchains que mais crescem em relação à adoção, em relação a quantidade de projetos e a gente tem empresas interessantes aqui fazendo parceria com as Network. A gente tem, por exemplo, algumas empresas do Fortune 500, a CryptoSafe Alliance, a Binance, BMW Group e outras. Então a gente tem aqui empresas que estão fazendo parceria para a construção de aplicativos bem interessantes. Além disso, o time também é um diferencial muito interessante. Eles colocam aqui que o time, ele vem com background, ou seja, com histórico, né, com experiência de empresas como Apple, Amazon, Goldman Sachs, Berkeley, Carnegie, Stanford, Harvard e outras. E eles colocam aqui também que todo o time de engenharia é de nível PhD de educação. Então é algo bem diferenciado. Além disso, tem o Dan Sung como um professor universitário na Califórnia, que ele já ganhou vários prêmios, aí eles colocam aqui os prêmios que ele já ganhou, que sobre segurança de computação, sobre segurança da informação, inteligência artificial, entre outras coisas. Então é um time muito bem qualificado, tem muitas empresas interessantes desenvolvendo é, aplicativos e para né que eles chamam de outras camadas né, para os seus aplicativos, isso é bem interessante. O total supply que será disponibilizado para essa rede é de 10 bilhões de unidades, sendo que hoje tem 1.5 bilhões só de tokens disponíveis e depois tem um pouquinho aqui também da distribui distribuição que será feita no futuro. Como eu disse, ela é feita através de nós de validação, prova de Stake, e é uma rede bem interessante para você conhecer. Ela está disponível na Binance, na CoinTiger, na Co KuCoin, Gate.io e entre outras também. E dando um zoom aqui no gráfico de quatro horas, a gente vê uma boa tendência aqui de subida, né? A gente vê as médias abaixo do preço, então é um otimismo bem legal, só vamos acompanhar para ver se realmente o lançamento desse protocolo de empréstimo vai conseguir impulsionar o preço para cima para chegar naquele patamar que a gente espera, ou pelo menos que eu espero, que é na casa de 31, 32, batendo isso daí, eu acho que é uma boa jogada, batendo não, superando, né? isso daí eu acho que é uma boa jogada para entrar, para estar posicionado, procurando aí talvez uma valorização que vai chegar podendo bater ali mais para 50, 60. É um projeto muito interessante, obviamente para longo prazo, né? que a gente não está falando de trade, a gente está falando mais para o longo prazo, a gente só está tentando entrar num momento mais adequado para ver o investimento realmente valorizando desde o primeiro dia, essa é a nossa intenção, mas é um projeto que dá para você entrar tranquilamente no preço de hoje e aguardar aí ao longo do tempo, aguardar um, dois anos, três anos, conforme as coisas forem acontecendo, os projetos forem sendo entregues, vai fazer muito sentido, essa rede, como eu disse, ela tem menos de um bilhão de capitalização, eu acredito que ela tem potencial para passar de dezenas de bilhões de capitalização, então, multiplicando aí por 10, no mínimo, esse investimento ocorrendo, tudo bem, no longo prazo, né? Isso é algo que também a gente precisa bastante. Quando a gente dá um overview aqui nas categorias que ela está inserida, a gente vê que ela também está aqui em NFT, porque justamente ela também tem uma camada que prevê que qualquer dado computacional, qualquer dado digital, ele pode virar um NFT. Isso também é bem legal. É, inclusive, né, olhando aí o histórico de vendas de NFT que a gente tem, então faz sentido ter isso também. Contratos inteligentes com privacidade, isso também é muito legal e a gente vê vários projetos trabalhando em cima disso. Então aqui é o AS Network, ela é basicamente uma blockchain de privacidade e escalabilidade, então isso está bem no core dela ela participa aqui como investidores, né? Tem como investidores a Polychain, a Binance, Arlington, Blockchain Capital, Dragonfly, Electric Cap Capital, Kenetic Capital, UOB Capital, A16Z, Winklevoss e Pantera Capital também. Então nomes extremamente conhecidos do mercado criptográfico, muito grandes, que estão investindo nesse projeto, algo bem interessante. Só corrigindo uma informação aqui, está aparecendo 3.49 bilhões de criptomoedas ROSE em circulação atualmente com o selinho de verificado. Então, corrigindo aqui a informação que eu falei que tinha 1.5 bilhões, como está aqui, aqui provavelmente ainda não foi atualizado. Então, tem a informação correta aqui, certinho para você ficar atento. Beleza? Onde você pode comprar o As Network e Rose? Na Binance, praticamente em Gate.io, L-Bank, Mandala, Conex, Hotbit, BeachClover Beach vários aqui que vocês estão vendo na tela. Mas eu acredito que qualquer um aqui acaba tendo a conta na Binance ou na Gate.io ou na KuCoin mesmo para você poder comprar esse ativo, caso você queira, caso você ache que faz sentido para o seu portfólio. Ele é uma rede, resumindo, uma rede focada em escalabilidade, em privacidade, que o diferencial, né? porque existem outras redes assim, o diferencial dessa é o investimento institucional de vários nomes muito grandes da criptografia, a parceria com empresas do Fortune 500, que são as maiores empresas do mundo. Algumas né, das maiores empresas do mundo têm parceria com esse projeto. E também o time, que é um time muito acadêmico, um time muito sênior, um time que tem qualidade para poder entregar o que precisa ser entregue. Esses são os diferenciais da Was Network. Então, se você gostou, não se esquece de adicionar aqui na estrelinha para você poder acompanhar como que vai a movimentação, caso você queira entrar. E também deixa aí seu comentário com alguma pergunta ou alguma correção também, porque a gente vai fazendo a análise aqui, pode ser que passe um dado ou outro, então deixa aí seu comentário. Vamos nos falando, vamos acompanhar o As Network e o protocolo também fonte para ver quando que ele vai reduzir esse APR. Se não reduzir, vai ficar muito tentador a gente colocar dólar aqui pagando 30% ao ano. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!